Galera, como vocês sabem, é, eu vou mostrar para vocês hoje um site maravilhoso E que muita gente vai postar Para todo mês, notícias, fotos, beleza? Bom, Galera, isso, está no site de vocês, a está a TV Gazeta, tá? Que é hoje, eu vou mostrar pra vocês a TV Gazeta, tá? Galera, olha só, é esse site que eu vou mostrar para vocês, tá? Oh, é, aqui é da pra ver que muita gente acho que gostam de fazer programas lotinhos. Pode ser também que eu não conheço Peraí, que esses programas, tá? É, programa, tá? Vocês podem ver aí na casa com vocês. A, aqui, ó, tem a gente aceita hoje ontem, sei lá qual é. Destaque: o mundo já conhece e resolve. Esse, tá, né? esse é tá, é sério. é uma coisa que não, não tem mas gente, deu... Bom, é... É isso. jeito, não. Galera, olha só. A TV Gazeta é uma rede pessoal em São Paulo, tá, querido? Né? São Paulo da minha paulista. E deixa eu te qual cidade vocês. Alfabeto e com tá galera? Posso dar vocês moram, tá? Mas eu vou saber que vocês estão aí na cidade do Rio de Janeiro e tudo isso, tá? Beleza? Bom galera, olha só. A última coisa que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte. Eu vou ficar até 10 minutos pra começar com vocês, tá? Ou que eu vou te fazer e sei dar. Galera, BNBGZ, muita gente acha que gosta TV Gazeta, tá? Isso é muito bom, porque muita gente já gosta de assistir TV Gazeta na TV antiga, atual e começou digital, tá bom? Se você tiver analógico, não vai funcionar, tá, Gué? TV analógico não vai funcionar, ok? E outra coisa muito importante, Gué, é que assim, a TV Gazeta, eu nunca vou falar nos programas, por quê? Porque eu nunca falei nesse programas na minha vida, então, Gué, eu de avisar vocês que, infelizmente, que a nossa TV Gazeta, tá? Eu só assisto notícias da região, entendeu? E mesmo não vou poder, eu vejo eu o vejo gosto, eu só vou ver, tá? Galera, olha só. infelizmente tem que sair o vídeo, tá? Porque vai ficar... Um... Eu gosto de assim ter sinuso, tá? Porque eu gosto de assim ter sinuso, né? Pra ficar não ficar muito longo. E muita gente acha que vídeos é uma coisa chamada vídeos longos. Isso eu não gosto, Tá? Porque meu computador vai quebrar. Se você tiver problema, deixe nos comentários. Show? Agora eu vou salvar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chame no Facebook, me chame no Instagram, beleza? Não, desculpa, de não é o WhatsApp que eu tô falando. Então, tô falando, Facebook e Instagram, só isso, tá? Me chame as duas redes sociais pra ver se vocês acham isso, tá? Valeu, tchau.